Em som de violão surrado, Pla nos leva a uma viagem sem fronteiras, começando descolando-se dos pés, quase que como em fuga do corpo, ao um mundo de palavras. Palavras, palavras, palavras. Em versos, palavras. em muitas poesias, a gente descansa nas histórias contadas em músicas que encontramos nos diversos CDs produzidos pelo artista paranaense, Plá rock and roll. Forte. Agora, quase como estar com o Plá ao seu lado, assim estaremos com ele na live de sexta agora. Vem pra Vega, você também! Quem ama, quer cuidar mas ao cuidar não deve tolher o outro, ser o que ele é.